programação aí do bootcamp, é, nós vamos aí colocar mais um, um outro bloco de Lego aí, no, no, no grande, grande fantástico, é, sei lá o que que a gente está montando, né? É, na verdade, nós estamos montando um apoio para vocês e vocês estão montando é, os, seus, os seus Legos aí, né? É, é falar sobre governança, para startups, né, e, e, e de modo que não ingesse, né, essa, essa governança, não se torne um, um, um processo aí é, formal, né, na, na, na primeira, no primeiro dia, na palestra aí com a FEA Angels, a GV Angels, a MET Angels e a Poli Angels, foi colocado de, de, desta forma, né, uma forma direta, indireta, o quanto importante é aos olhos de um investidor, o Thiago também acabou de falar aí, né? Investidor ele enxerga a startup como um ativo. É importante que todos vocês é, que estão aí participando do Bootcamp entendam isso, né? Eles não fazem parte do, do, do, do sonho tão intenso como vocês enxergam, como vocês veem, né? Aquela visão que o Ricardo Correa compartilhou ontem, né? De, de, de visão estratégica, visão de negócio, é, enxergam sim visão, claro, né? faz parte aí de, de toda a estratégia, mas é, existem esses pormenores, é, investidor, né? e, e, e startup e, e founders, né? a qual é necessário ter é, um método, né? assim como o Sandro Magaldi colocou é, a questão de vendas, começar a partir de uma, uma situação, e tem a questão governança que ela é muito, muito importante. Então, eu queria convidar aí o nosso próximo, é, chamar né, o próximo, um próximo convidado, que gentilmente aceitou aí, esse desafio de reformar o avião voando né, no bootcamp é, que não existiria é, se não fizesse essa adaptação e não existiria para atender a startups também, fora aí, do, do, do atual ciclo de Startup SP. O meu colega, aí, o Fernando Andraus, é, também mentor da Endeavor, Seja bem-vindo, é, eu escuto aqui o seu áudio, mas o, o vídeo ainda não. Vamos ver se a unidade de comunicação faz o shift. Opa, agora sim. Muito boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo a essa sala, é, já não cabe mais inovação, tecnologia e empreendedorismo, a gente precisou ampliar a sala aí. <risos> Seja bem-vindo. Fernando, você me escuta? Eu escuto o seu áudio. O áudio é... Pronto, agora eu estou te ouvindo. Opa. Opa. Tudo bem? Firme Tudo forte. Ótimo. Seja bem-vindo, então, à, à sala do Bootcamp de Startup SP. Esse bootcamp aí que já tem é, muitos e muitos visualizadores. O primeiro dia tivemos aí presença internacional com cerca de 43. Pessoas fora do Brasil, Excelente. É, em língua portuguesa, né? E então aí essa, obrigado pelo convite, pelo aceite do convite nesse assunto que é pertinentíssimo, né? Tava falando aí sobre a, a, o primeiro dia, no encerramento do primeiro dia, né? Nós trouxemos aí é, quatro é, dos mais parceiros de Grupo Investidor Anjo falando, né? Sobre essa relação, né, como que se dá, enfim, várias dicas adaptadas também ao distanciamento social e pandemia. E, e você vai colocar mais uma peça de légua aí para para os empreendedores entenderem nesse né, contexto complexo, porém não difícil, né, apenas complexo, né? Perfeito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado ao Sebrae, obrigado à Endeavor por, por fazer a ponte. O tema, eu eu vou tentar torná-lo menos complexo possível o tema de governança eu acho que é um dos que mais ganhou relevância nos últimos anos aqui para startups ele não certamente não é menos relevante tá e Show. acho que antes de acho que antes da gente entrar no assunto se me permite vou me apresentar em menos de um minuto aqui é, eu trabalho há quase três anos na área de recrutamento de executivos tá? eu passei 12 anos no maior grupo de recrutamento profissional do Brasil chamado Page Group que é mais conhecido pela marca Michael Page Lá eu fiz o startup do negócio de Executive Search, que, que contrata presidentes diretores, e toquei esse negócio desde o início, lá em 2009, uh, sendo que os últimos dois anos e pouco eu toquei América Latina. E no ano passado eu decidi sair uh, e empreender, então hoje eu estou tocando a minha própria companhia, não baseada em tecnologia, mas hoje eu também estou numa startup, né? E num momento muito uh, curioso da história aqui para se começar uma empresa, mas com Cuidado, mas certamente otimista. Então, nesses anos todos, eu acabei apoiando muitas empresas aqui a melhorar seu processo de, de governança e, no meu caso, especialmente por meio da formação de conselhos e contratação de executivos. Eu peguei alguns slides de apoio que eu vou carregar aqui na tela. É... Deixa Cheio. eu colocar aqui. Quanto Dá para ver casa? bem, Fabio? Dá, dá, dá bem sim enquanto você carrega eu só queria dar um final um, um sinal aí para o pessoal no YouTube que está nos acompanhando é importantíssima a participação de vocês é, marcando eu né na, me marcando aí no YouTube com as perguntas né o Fernando aí vai fazer essa exposição a qual ele já está com a com a tela é, aqui né expondo e ao final costurar tá ok fica à vontade Fernando a sala é sua é, eu, eu preparei a seguinte agenda para a gente aqui hoje, e a ideia é que a gente faça mais um bate-papo. Então, eu vou tentar uh, travar minha parte expositiva aqui, no máximo uns 30 minutos. Uh, você me ajuda a pilotar, Fabio, se eu passar muito disso. Pode deixar. Uh, mas a ideia é o seguinte, eu vou falar muito rapidamente sobre o conceito de governança, ou seja, o que é governança. Depois eu vou passar aí, no máximo uns dois minutos aqui sobre o que é governança numa grande organização, vou pegar uma empresa listada como exemplo. E a gente passa pelo que é o nosso core aqui, que é falar sobre governança sem ingestar. Então, eu vou mostrar uma pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E a minha ideia é passar pelos principais, pelo que seria o passo a passo aqui para a governança numa empresa de startup até scale-up. Tá? E, e aí a gente deixa uns 25, 30 minutos para trocar com perguntas que venham aqui. A tá? é, primeira questão é o, o que, que afinal é governança corporativa? né? Uh, uns anos atrás, eu, eu participei de uma conversa com o Roberto Tivita, que que foi praticamente o fundador aqui da Editora Abril, que no, no tempo dele foi um dos maiores grupos editoriais do mundo. Então, um cara super bem sucedido. E ele deu, para mim, o que foi o, o exemplo mais ilustrativo, que é governança corporativa é o seguinte, o sujeito monta uma padaria, e aquela padaria é muito bem sucedida. Só que ele chega na padaria às 5 da manhã, um pouco antes, senta no caixa, ele faz as compras, ele contrata e demite funcionário, ele fala com os clientes, ele garante que a conta de luz é paga e aquela padaria vai bem, ela vai bem por muitos anos. E aí ele aprendeu a fazer um negócio e, de repente, no bairro vizinho, ele acha o melhor ponto para montar uma segunda padaria. Só que ela tem um problema, porque quem toca a padaria em todas as suas atribuições é aquele sujeito que está ali sentado. Então, como é que ele monta a segunda? Ele tem que colocar um conjunto de regras para que o pessoal da primeira padaria ou mesmo da nova siga e ele se relacione, seja a política de compra dos suprimentos, de como é que eles vão tratar os clientes, como é que eles vão tratar os funcionários e assim por diante. Então, no final das contas, eu, eu, eu vou colocar aqui, mas não vou nem me arriscar a ler, porque isso é enorme. A governança corporativa é o conjunto de regras, é o conjunto de sistemas é, para, para se relacionar com os diferentes stakeholders de uma organização, seus clientes, os seus sócios, seus colaboradores, a comunidade, e assim por diante. A gente já vai entrar em quem que são os, os stakeholders. tá? É, mas eu, eu, até hoje, não achei nenhuma definição melhor do que a do, do Roberto Tio. A governança corporativa está ela, ela baseada em quatro pilares, e é sempre importante ter isso na cabeça, e eu deixei embaixo aqui, inclusive, os termos originais em inglês. O primeiro deles é transparência, e a melhor forma de pensar, pensar nisso é o seguinte, a companhia não tem nada a esconder. É, então, se ela tem múltiplos sócios, as informações são compartilhadas em pé de igualdade, os colaboradores enxergam ela de forma transparente, a política de suprimentos é clara e assim por diante. O segundo é o termo equidade, que do inglês é fairness, né? ou seja, é o tratamento justo com todos. Então, principalmente quando você fala de sócio, os sócios têm o mesmo nível de tratamento, seja eles minoritários, fundadores, os colaboradores têm acesso a oportunidades iguais e assim por diante. O terceiro, é justamente o que eu não gosto da tradução, ele foi traduzido para o português como prestação de contas, mas vem num termo em inglês que eu acho muito forte, que é accountability, e, e, e ser accountable, né, significa ser responsável, você ter claras as suas atribuições, as suas metas, as suas responsabilidades. Então, numa empresa que tem uma governança clara, cada um entende o seu papel, cada um entende o impacto que causa uh, nas, nas partes afetadas, né, em todos os, os envolvidos, Uh, e, por último, responsabilidade corporativa, então, ou seja, responsabilidade com todos que ela afeta, comunidade, sócios, os colaboradores, enfim, todos eles aqui. Esses são os quatro pilares aqui uh, da governança, e é por isso que a gente tem um conjunto de, de regras. E, quando a gente pensa em governança, uh, uh, o mais comum é a gente pensar numa uma grande organização. Né? Uh, então, a gente vai pensar nas, nas grandes empresas, e, e, e, normalmente, a primeira imagem é isso vai engessar minha companhia, isso custa caro e isso descentraliza demais o poder decisório. Então, vamos olhar aqui o que é numa grande organização, e, de fato, parte disso é verdade, e depois a gente faz um depara para o que é uma startup, uma scale-up. Então, esse aqui é o organograma de uma empresa real, tá? é uma empresa listada na área de saúde, e esses são os principais personagens aqui. Então, o... A entidade soberana em qualquer organização é o acordo de acionistas. O acordo de sócios é o que rege, de fato, o relacionamento e a forma como eles são tratados. E, com esse acordo, a maior parte das companhias listadas têm dois fóruns principais, um conselho de administração e um conselho fiscal. Algumas empresas têm exclusivamente um conselho de administração. E o, o, o CA, o Conselho de Administração, ele tem três atribuições principais. A primeira delas é, é a estratégia da organização, então tem muita confusão nisso. Muita gente entende que o, o, o CEO, a diretoria, é responsável, mas, em última instância, é o Conselho de Administração que define o, o plano de longo prazo da organização. O segundo é, é escolher e monitorar o trabalho do grupo executivo. E o terceiro é fiscalizar, ou monitorar, ou garantir que os incentivos estejam adequados para esse grupo de, de diretores. Tá? Ao lado do Conselho de Administração, a gente tem o Conselho Fiscal. O próprio nome diz, a responsabilidade do Conselho Fiscal é fiscalizar o trabalho do, do grupo executivo. Em organizações muito grandes, muito complexas, uma Vale, uma BRF, uma Petrobras e outras tantas que a gente pode listar aqui, normalmente o, o Conselho de Administração também conta com comitês de assessoramento os três mais comuns são o de finanças e risco, o de pessoas que trata principalmente da escolha do grupo de, de direção e, e dos seus incentivos uh, e o de estratégia, tá? Mas se a empresa for muito grande, muito complexa, você pode ter outros aqui. Eu já vi empresas que têm até cinco uh, comitês de assessoramento. E o conselho, seja fiscal ou de administração, normalmente ele também conta com entidades de supervisão independentes que são auditoria interna. Uh, e a estrutura de riscos. Tá? Depois disso aqui tudo, finalmente vem o grupo de direção, e aí vem o CEO e o comitê executivo. Minha experiência mostra que, que o, o CEO normalmente investe pelo menos, pelo menos 25% do tempo uh, criando relação com essa estrutura, seja com os comitês de assessoramento, com os membros do conselho, especialmente se a companhia tem múltiplos sócios e com interesses divergentes. A gente pensar isso aqui numa startup, numa empresa que está no seu início ou que está ganhando escala, é, é praticamente inviável, né? É, porque o, o, o, alguém que está dando a velocidade necessária, sem assim, os recursos de uma grande organização, não pode se dar o luxo de investir 25, 35% do seu tempo fazendo o que eu chamo de gestão para cima, né? Que é, que é costurar com essa rede de é, de relacionamento. Então, agora isso aqui funciona por uma série de motivos. Agora, como é que a gente faz um do que é isso aqui dessa grande organização porque é uma, uma startup? Então, a gente vai falar justamente disso aqui agora. Eu trouxe aqui uma pesquisa uh, que eu recomendo muito, no final eu vou deixar o link ali para vocês, que foi uma pesquisa que o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, fez sobre governança em startups e scale-ups no segundo semestre do ano passado. Entre startups e scale-ups, eles, eles falaram com 150 companhias e com seus fundadores, e ela tem alguns achados aqui super interessantes. É, primeiro ponto, você tem quase 70% dos, dos fundadores é, dizendo que, que já debateram governança em pelo menos uma vez. tá? E tem um indicador que não aparece nessa tela, que nove em cada dez considera que o assunto ele é importante. É, 40% já investiram tempo nisso, principalmente por dois motivos, são os principais que a gente vai falar aqui, porque pensam em ter sócio, então a gente fala aí sobre investidor anjo, venture capital e assim por diante, ou mesmo outro sócio, pessoa física, e porque também querem atrair conhecimento, seja por meio de colaboradores ou por meio de uma rede de mentores, conselheiros e assim por diante. E um indicador aqui, que também a gente vai investir bastante tempo, que 30% ou 29%, passaram, pelo menos uma vez, pela saída de um sócio, sendo que a maior parte dos casos é feito por conflito, desentendimento em relação às organizações ou desalinhamento de valores ou de interesses. Então, aqui mostra por que é importante uma companhia se preocupar com sua governança. Então, por que a gente tem que fazer isso? Primeira questão, uma governança ela tem que ser descomplicada, mas se a gente tiver o um mínimo de governança, ela economiza erro, tá? Porque o que é a governança? É você pensar o que pode dar errado na relação com todos os seus stakeholders e colocar mecanismos de relacionamento para que isso não para que esses, esses desentendimentos não aconteçam. Então, ela poupa erro. Ela te exige um pouquinho mais de tempo na organização dos processos, mas se eles forem simples e bem comunicados, ela vai economizar erro. Segundo ponto, para quem está pensando em ter sócio, uma empresa que tem bons sistemas, bons processos, certamente facilita muito a atração de sócios. E, da mesma forma, ela funciona para atrair gente boa, para atrair colaborador. Conectado com o primeiro ponto, ela evita problemas no relacionamento com futuros stakeholders, sejam clientes, fornecedores, sócios. E, finalmente, ela evita roubos, evita fraudes. Tá? Agora, como é que a gente faz isso? E é onde a gente vai entrar agora. Né? Então, a primeira coisa numa organização é você pensar quem que são os stakeholders. A gente vai passar por cada um deles daqui a pouco, mas isso... Eu diria que tem alguns que são comuns para qualquer tipo de empresa, mas de setor para setor isso muda. Então, se a gente for pegar, por exemplo, um marketplace, quem que são os clientes? Ela tem o cliente vendedor e tem o cliente comprador. De certa maneira, os dois são, são potenciais clientes. As relações pela a forma como você arbitra, ou como você gerencia a relação entre eles, ela é diferente. Tendo eleito quais são os principais uh, stakeholders, a gente tem que pensar, pode parecer meio maluco isso aqui, mas pensar o que pode dar errado na relação. É que nem um bom casamento, né? quer dizer, você faz um bom acordo no início para ter certeza, você nunca pensa no divórcio, mas se estiver bem combinado no início, ele vai ser menos ruidoso no final. Aí estabelece as regras e deixa elas, se possível, registradas, sem complicar, não precisamos de um livro de 600 páginas, mas o ideal é que o que está combinado esteja minimamente registrado. E, por isso, o quarto ponto, essas regras vão estar bem comunicadas. Então, por exemplo, se eu tenho uma regra para promoção de pessoas, que ela acontece um quatro, cinco ou seis vezes por ano, mediante determinados critérios, isso está comunicado para toda a equipe, isso diminui muito os ruídos. Então, o é importante que as regras estejam bem comunicadas. E, mais importante, a startup, a up é um ambiente dinâmico. As regras não são estáticas, elas podem mudar. Mas o ideal é que elas não mudem o tempo todo, até para não gerar confusão, não gerar retrabalho. Tá? Então, se a gente for pensar aqui no... Quem, quem são os stakeholders? Né? Vamos pensar no que é a história de uma organização. Então, o, uma empresa ela, ela tem o seu início para resolver um problema. Um problema de uma... Seja de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica. Então, ela idealmente começa querendo atender um grupo de clientes. Mas ela começa por aqui, pelos seus fundadores, pelos seus sócios. Seja um, sejam mais sócios aqui. Por dar certo, ela começa a atender os clientes. E, à medida que ela começa a atender mais clientes, ela precisa formar uma equipe. À medida que isso acontece, ela precisa começar a contratar serviços, ela precisa abrir uma conta no banco, ela precisa começar a contratar sistemas, ela vai alugar um escritório, assim por diante. Ela começa a ficar grande, e se ela tem múltiplos sócios, é provável que ela tenha os seus sócios representados por conselheiros, ou ela pode trazer mentores, ela pode atuar num ambiente regulado, e ela depois começa a ter um impacto maior na comunidade. Tem outros stakeholders que a gente poderia nomear aqui, mas esses são os típicos. E para a gente falar hoje sobre o que são as principais preocupações de uma startup ou de uma scale-up, eu elegi quatro grupos aqui, porque esses são os mais críticos e, pela minha experiência, onde a gente costuma ter mais ruído, mais atrito na relação. Então, o primeiro, mais importante, a gente vai falar sobre a relação entre os sócios, entre os sócios, sejam sócios gestores, fundadores e sócios investidores. Depois a gente vai falar sobre equipe, como é que a gente normatiza aqui. E terceiro, a gente vai falar sobre mentores, conselheiros e até mesmo os consultores. E aí, finalmente, como é que isso aqui tudo impacta os seus clientes e fornecedores, ou seja, as relações comerciais. Tá? Então, esses são, são os quatro grupos eleitos aqui para a gente falar sobre o que é, é a governança sem assim, engessar. É, vamos começar falando de sócios, né? Como que é o início de uma de início típico de uma organização? Então eu estou nessa fase agora. Eu tenho eu tenho eu fundei a mais junto com um sócio. Cada um de nós tem 50% da companhia. Eu tenho, eu tenho um amigo advogado que, que falou que isso aqui devia ser proibido por lei, né? Que, que duas pessoas jamais devem não uma sociedade igual. Mas tem tem funcionado. E eu vejo que isso é muito comum em startups. Mas o, o que é comum acontecer numa empresa? Primeiro, quando você começa, ela começa baseada no ideal de resolver um problema. De, de, de afinidade, de tratar. Só que, à medida que começo, a empresa começa a crescer, é muito comum que surjam divergências entre os sócios, sejam elas em relação ao futuro da organização, em relação aos produtos, em relação a trazer ou não novos sócios, em relação à forma como ela está sendo tocada. Então, é muito comum para que isso aconteça. Também um erro ou uma situação comum que eu já vi é você ter dedicação diferente especialmente quando um sócio tem dedicação integral e o outro, ou os outros, sejam sócios de dedicação parcial. Então, aquela situação que, por exemplo, eu sou executivo, eu investi numa empresa e eu trabalho para ela depois das sete da noite ou aos finais de semana. Só que eu tenho um sócio que está dedicado integralmente. Então, em alguns momentos, se isso não está bem combinado no início, pode ser que existe um conflito pela sensação de que está não balanceado. Terceiro, muito comum quando há necessidade de aumento de capital, e nem todos os sócios podem acompanhar. Você tem que arbitrar participações. E, por último, em certa medida, conectado com o último, com o terceiro ponto, quando você tem múltiplas rodadas de investimento, e, na última, o valuation ele é menor do que na anterior, o chamado downround aqui. Então, um exemplo típico. A empresa começou com recurso de dois ou três fundadores, aí ela trouxe anjos, um grupo de sei lá oito nove dez anjos e aí vem uma aceleradora um venture capital que faz um aporte significativamente maior mas num valuation inferior da última rodada isso dá muito problema eu já vi isso acontecer com muita frequência então como é que a gente trata isso aqui primeiro ponto eu acho que toda a sociedade mesmo que ainda pré-operacional tem que começar com um bom acordo de sócios tá ele não precisa ser um acordo muito complexo. Ele não precisa que todas as regras estejam registradas, por exemplo, na junta comercial. Mas o ideal é que as primeiras regras de convivência estejam uh, registradas. Então, um grupo de pessoas ou duas pessoas se reuniram e querem falar: "Pô, nós vamos ser sócios, nós vamos começar um negócio. Onde é que pode dar problema? E aí prever tudo o que normalmente acontece no caminho de uma startup, de uma esquerda: entrada de novos sócios, a contratação de pessoas. Uh, a contratação de capital, ou seja, eu vou tomar dívida, eu vou pegar patrimônio meu, eu vou colocar no negócio. O que, que acontece se acabar o dinheiro de um dos dois no meio do caminho? A gente continua, a gente para. Então, o que, que são as regras de saída? Que é, a principal, é o principal objetivo de um contrato de sócio, de um acordo de sócios. É, instrumentos para resolução de divergências. E aí, depois, também as regras para entrada de novos sócios. Qual o poder de veto entre os sócios fundadores? A que preço entram os novos sócios? Quais são as condições de entrada? Terceiro ponto, separação entre capital e trabalho. Isso parece super lógico, mas não é, especialmente naquela situação que eu mencionei, em que você tem sócio com dedicação parcial. E, principalmente, quando a empresa começa a ter mais rodadas de investimento. É muito importante separar o que é remuneração do fundador ou dos fundadores como sócios, o que é a remuneração pelo capital, do que é a remuneração pelo trabalho, que é o salário ou prolabório. Então, essa separação, em que momento isso acontece, é muito importante. E por último, é importante, mesmo que isso seja revisto com muita frequência, separar atribuições e responsabilidades. É muito normal, e é assim que se espera que seja, que numa empresa que está começando, que os sócios todos misturem os papéis e que tratem de tudo. Mas. Por experiência, eu já vi que, que quando isso não está claramente separado, na medida do possível está separado, isso gera muito ruído e muita sobreposição, muita cabeça batendo. Então, minha recomendação é, e a gente daqui a pouco vai passar por cada uma das fases, né, de, da, da, da empresa pré-operacional da ideia até scale-up, mas mesmo na fase pré-operacional, eu recomendo pelo menos um papel de pão ali, uma folha que rege essas relações aqui entre os sócios, principalmente regra de saída, regra de entradas entre sócios. E aí eu vou conectar com o próximo ponto, que não é um stakeholder, mas ele arbitra, é um conjunto de sistemas que, que arbitra a relação entre os sócios e os colaboradores, que são as finanças. Então, o que, que são problemas comuns aqui? É, o primeiro, que natural, o investimento inicial é insuficiente. E é o que acontece? A empresa precisa capital de dinheiro. Se ela não consegue, o que, que acontece? Alguém vai ter que ser diluído. Ou se ela não consegue, com o recurso dos próprios sócios. Né? Então, eu tinha tanto para colocar, meu sócio tinha tanto, a empresa está indo bem, a gente percebe que o caminho é favorável, a gente não vai desistir do negócio, mas a gente vai precisar trazer dinheiro. As alternativas são tomar dívida, trazer novos sócios ou a gente capitalizar a empresa. Em qualquer uma delas aqui, a gente vai ter que tomar, tomar decisões que são baseadas em critérios. Idealmente, isso já está previsto desde o início da, da empresa e como é que cada sócio vai se comportar em relação a isso segunda situação muito comum, a empresa cresce depressa, só que ela perde o controle das despesas. Nós vamos falar muito disso, principalmente quando a gente tem colaboradores. Tá? É... Terceiro ponto, é... quando você tem desavença entre os sócios, principalmente sócio investidor, por despesas ou investimentos que não estavam combinados. Então, você precisa ter alçada para decidir quem fala sobre o quê. É... O quarto, ele é um problema de coisas boas. Quando a empresa começa a gerar dividendos, é... E, e aí você tem uma expectativa desalinhada, né? porque você tem sócio que quer pegar o dividendo e reinvestir, você tem aquele que já quer começar a se beneficiar dos dividendos. E, finalmente, um ponto que eu tratei já no item anterior, que é, que é uma confusão entre o que é a remuneração, ou seja, o que é salário para o laboratório, e o que é dividendo. Tá? Como é que a gente arbitra isso? Primeiro ponto, se possível, desde o momento zero, a partir do momento que a empresa tem o CNPJ, e tem uma conta corrente empresarial. É um custo. Parece super óbvio, mas eu, ao longo do tempo, já vi muitas empresas que passam muitos meses, mesmo depois de até operacionais, misturando recursos dos sócios com recursos da empresa. Sempre da DENCREM. Segundo ponto: mesmo que ainda numa fase bem inicial, é, vale ter um acordo sobre o que, que são alçadas de despesa e investimento. Então, por exemplo, temos lá três sócios, é, cada um com uma atribuição mais ou menos clara. Qual é o valor máximo que um sócio sozinho pode contratar de despesa sem ter que consultar os demais, um investimento? Ou, num outro exemplo, eu trouxe aqui um conjunto de investidores Anjo. Qual é a alçada dos fundadores que estão efetivamente tocando o negócio para contratar pessoas, para contratar sistemas, para mudar de escritório? Quais são as regras aqui? De até que valor que os sócios tocam? Uh, uh, sem ter que consultar os, os novos sócios, né, esses sócios investidores. Então, vale a pena ter uma regrinha simples, uma linha, não, não é muito mais complicado do que isso. Novamente, responsabilidades claras entre os sócios e funcionários, até coisas básicas do tipo, quem paga, quem recebe, normalmente, quem decide comprar não aprova aquela compra, isso é um jeito de você evitar fraude. Então, regrinhas básicas aqui em relação ao tratamento do caixa. Outro ponto que dá em que esse quarto item aqui, que é a política de gestão de caixa. O que eu quero dizer com isso? A empresa começa a crescer, ela começa a contratar mais despesas. Né? Uh, quantos meses de despesa ela precisa ter em caixa para evitar tomar um susto? Então, nós estamos vivendo agora um momento, por conta de Covid, em que muita empresa foi pega de calça curta. Muitas empresas não vão sair do outro lado. Por quê? Porque estavam operando com aquele caixa bem justinho. Então, a empresa tinha... Uh, eu, eu não vi nenhum dado muito confiável aqui no Brasil, mas eu vi que a média nos Estados Unidos é que a empresa tinha 20 dias de despesas em caixa. É, de, empresas médias. Uh, é, é bastante pouco. Então, o ideal é que você tenha uma política na qual uh, a empresa não paga dividendos, se ela não tiver um mínimo de tempo, e isso varia de setor para setor, de empresa para empresa, depende de quanto que ela é capital intensiva, uh, o ideal é que ela tenha um mínimo de tempo de despesa equivalente em caixa, idealmente um número de meses, dois meses, três meses, quatro meses e assim por diante. O que a gente está enxergando agora, e isso é muito educativo, essa, essa crise do Covid nesse sentido, é que vai sair do outro lado e vai sair vencedor no mercado quem tem mais disponibilidade de recurso em caixa. Conectado com isso, uma política de dividendos, ou seja, a empresa paga dividendos mediante um determinado número de, de, de, de meses ou de dias de dinheiro disponível. E, finalmente, e é muito importante, quando ela começa a crescer de forma mais sustentável, mais organizada, é que ela tem um orçamento. É, política orçamentária é um negócio muito sério e muito importante. O ideal é que o orçamento não seja complicado a ponto da empresa ter que ficar o tempo todo voltando naquilo é, e que ele seja detalhado até pontos que não são relevantes, mas que eles permitam a empresa tomar decisões de crescimento e de investimento, principalmente, e, e, e contratação de pessoas. Porque é muito normal que a empresa comece a crescer, vai trazendo gente, vai contratando fornecedor, e, e, e em algum momento isso descasa e impacta o caixa, e aí, portanto, a empresa coloca sua sobrevivência em risco. É, terceiro ponto, time. É, vamos lá, onde é que... Onde é que Normalmente, quando a empresa chegou aqui, é porque ela já não é mais aquela startup de uma ideia, né? Quer dizer, ela já se provou, ela já tem uma certa receita, ela já começa a contratar pessoas de forma mais consistente. Então, o que, que são os problemas a evitar aqui? O, o, o que, que a gente quer tratar? Então, a empresa começa a crescer e ela precisa começar a trazer gente. No começo, é muito difícil você falar: não, essa pessoa tem um conjunto de atribuições super claro, ela só faz isso. É, é muito difícil porque na startup a gente tem que se virar mesmo. Mas o ideal é saber que problema você quer resolver ao trazer aquela pessoa. Então, um exemplo, a empresa começa a crescer e a contabilidade não está em ordem. Então, você quer trazer uma pessoa para arrumar a contabilidade do passado ou a gente quer ter processos robustos para que a contabilidade sempre esteja em ordem? Se for só para resolver o passado, não necessariamente você precisa ter um funcionário para isso. Você pode trazer uma pessoa em caráter temporário para resolver aquele problema. Da mesma forma, você começa a ter problemas, você precisa atender clientes. Naturalmente, você vai trazer gente para atender clientes, mas você pode sistematizar aquilo de forma a ter menos gente. Então, quanto mais leve a pessoa puder ser, a empresa puder ser, e, e menos gente, mais saudável vai ser o crescimento daquela determinada organização. Então, é importante ter critérios claros e saber exatamente o que você quer resolver com aquilo. De uma forma simples, concisa, mas você tem que ter uma descrição de cargo, uma distribuição de metas. Para evitar o segundo ponto, que é sobreposição porque eu já vi situações que a empresa foi... A empresa de onde eu vim no ano passado ajudou, ajudou uma empresa investida por um dos grandes fundos globais aqui que, que, tem acelerado, que tem acelerado o crescimento de muitas startups. E a empresa foi de 60 para 800 funcionários em alguma coisa como dois meses e meio, tá? O que eu enxerguei ali? Uma sobreposição brutal de atividades e de metas. Então, no final das contas, a empresa que queria resolver um problema de crescimento, ela gerou mais problemas que impediram o crescimento. Então, não necessariamente crescer muito depressa com gente é a melhor medida. Mas, se isso for inevitável, que, que isso tenha um mínimo de planejamento e de metas, que você saiba o que, que aquelas pessoas vão, vão fazer. Porque, senão, a gente vai para os dois pontos, os últimos ali, o time começa a ficar insatisfeito. Com o quê? Com a falta de clareza em relação à contratação de novas pessoas, mas principalmente em relação à promoção, aumento de salário, pagamento de, de bônus e distribuição de, de stock options. A maior parte das startups cresce, e isso é muito saudável, por meio de programas, ou cresce trazendo gente sendo por meio de programas de stock options, ações fantasmas, ações restritas e assim por diante. Mas é importante ter critério para isso porque o que é uma situação típica? Você quer trazer um, um, um talento mais maduro, você vai trazer, por exemplo, um CIO, um diretor comercial, um CFO, e, e normalmente a empresa não tem dinheiro para pagar uma, uma remuneração robusta de curto prazo. Então, como é que ela consegue atrair gente boa? Com programas de stock options. Mas isso é um erro que eu já vi acontecer com, muitas, com muita frequência. Quais são as características daquele programa? É... O, o, o preço inicial, qual é? Qual que é o valuation inicial? É, a realização desse stock option depende de um desinvestimento dos fundadores ou ele é dado no tempo? Se a empresa tiver novos aportes, é, os detentores do programa de stock option, eles são ou não são diluídos? Então, são regras que é importante você ter clareza desde o início para você evitar problema de relacionamento, porque senão qual que é o efeito contrário? Você traz uma pessoa com uma capacidade enorme de colaboração mas passa um ano, um ano e pouquinho, a empresa está indo bem, aquela pessoa vai tentar precificar a, a, a sua stock option, não, não recebe as respostas dos fundadores e ela deixa a companhia. E aí você começa a entrar naquela roda de retrabalho que impede ou que, ou que mina o crescimento da companhia. Então, como é que se resolve isso aqui? A gente já falou um pouco disso, critério para contratação, sempre que possível. Isso é mais comum numa scale-up do que numa startup pura. Você tem metas claras, então saber que. Uh, um departamento, ou, ou, ou que cada pessoa tenha, tenha, tenha metas claras, o mínimo de critérios para promoção e aumentos, então, baseado no item anterior, eu espero que essa pessoa bata tais metas. Com base nisso, ela pode receber determinadas premiações, e normalmente isso está atrelado a um orçamento, como a gente falou no item de finanças. E, finalmente, uma clareza de, de políticas para incentivos de longo prazo, stock options, phantom shares, e assim por diante. tá e, e, por último, dentro desse, desse grupo aqui que a gente falou, a relação com mentores e conselheiros. Aqui vale a pena dar um, dar um depoimento. Tá? É, Os últimos anos, é, se tornar mentor de startup, e, e mesmo conselheiro, seja conselheiro consultivo, conselheiro de administração, virou quase uma segunda ou terceira carreira. Então, é muito comum que executivos sêniores... É, queiram apoiar essas empresas, queiram se tornar conselheiros, queiram se tornar mentores, parte porque é uma forma de devolver para a sociedade, parte porque enxergam nisso uma forma de ter acesso a uma participação minoritária numa empresa dessa, mas tem uma parte muito importante porque isso dá status. É um certo charme hoje em ser mentor de startup. Então, vocês vão ver um monte de gente no LinkedIn escrito C-Level, Uh, mentor de startups, investidor anjo. Então a primeira recomendação que eu dou é sejam muito cuidadosos ao escolher mentores ou conselheiros. Uh, sucesso passado não significa sucesso numa nova atribuição, tá? Então o fato de alguém ter tido um cargo importante numa grande companhia não significa que ele, ele ou ela vai ser um bom mentor ou mentora da sua empresa. Então, é importante que, além de tudo, você tenha afinidade de valores, que a pessoa entenda o ambiente no qual a sua empresa está inserida e que, realmente, ela tenha disponibilidade de tempo e vontade e uma caixa de ferramentas para contribuir com o crescimento da empresa. Então, ao buscar mentores, o que são problemas comuns? Trazer gente sem saber exatamente qual o problema que você quer resolver. Então... Por exemplo, se o, se o desafio da companhia, a companhia tem um bom produto, eh, que foi bem aceito pelo mercado, ela está crescendo, só que ela está crescendo de forma desorganizada, ela, ela tem as finanças eh, desorganizadas, eh, os fundadores não têm experiência em implementar processos, então, talvez buscar um mentor que tenha experiência comprovada em implementar processos, em implementar, sistema, implementar uma estrutura financeira robusta, mais ágil, seja a melhor escolha na outra ponta, se o desafio é informar uma marca empregadora, talvez trazer alguém que tenha uma experiência comprovada deles. Mas você saber o que você está buscando resolver ao trazer mentores. Segunda armadilha é importante entender qual é a motivação, seja do mentor ou do conselheiro que você está traindo, para estar ali. Ele ou ela está ali porque quer se iludir que vai ficar rico rápido tendo acesso a uma participação minoritária, ou porque ele quer usar aquela marca como Uh, algo para ter status, por exemplo, como mentor de startups. Então, entender qual é a motivação real daquela pessoa por trás daquilo. Tá? Uh, e, e, e linkado com isso aqui também, pessoas que queiram prestar serviços. Muito cuidado com isso. Tem gente que entra ali querendo ser mentor, mas só quer, no final das contas, cobrar honorários depois. E, finalmente, é importante entender a diferença no papel de mentor e de conselheiro. O mentor é alguém que normalmente sem uma recompensa financeira, está ali para ajudar a empresa no caminho do seu crescimento. Enquanto um conselheiro normalmente está ali ou porque é remunerado, ou porque está representando um sócio, ou porque decidiu investir naquela determinada companhia. São papéis e responsabilidades completamente diferentes. E com interesses em quem está exercendo esse papel diferentes também. O conselheiro, se ele é sócio ou representante de sócio, ele tem um interesse e um risco maior do que quem é simplesmente um mentor. Então, é muito importante entender uh, e calçar o sapato de quem está exercendo uh, esse, esse, essa atribuição. Uh, então, eu acho que aqui a gente já, já falou um pouco sobre as regras, mas, de novo, como, como acho que tudo que eu falei aqui, antes de começar uma relação, é importante ter clareza e tentar deixar as regras do jogo claras, né? ou seja, deixar claro para os dois lados, para o mentorado, para o mentor, ou para o executivo e para o conselheiro quais são qual é a periodicidade do encontro? Que assunto se quer resolver? É, se tem ali algum tipo de premiação, como por exemplo um stock option, é, quais são as regras para acessar aquela stock option ou aquela opção de compra, caso, caso ele seja um potencial investidor no futuro? Se a relação não está funcionando, quais são as regras de saída para aquela pessoa? Então, quanto mais a gente combina antes do jogo começar, menor é a chance da gente ter problema na relação depois. Então, eu, eu acho que eu já falei bastante aqui, acho que esses são os principais cuidados aqui a se ter. Quanto que isso precisa ser formal? O mínimo possível. O ideal é que isso seja o mais descomplicado, mas que não seja só fio do bigode, que seja é, minimamente escrito e comunicado. Tá? E aqui o que a gente tem é, é, é o que, que são prioridades pela fase de cada uma, é, é, da, da fase de vida de uma empresa. Então, na fase pré-operacional em que, que os os sócios ainda estão se juntando para começar uma companhia, o ideal é que você tenha um, um acordo de fundadores. Isso não significa ainda, pessoal, é, é um acordo de cotistas. tá? É, mas a empresa começou, duas pessoas decidiram que vão se juntar e que vão passar um tempo junto, numa empreitada, começando um negócio, combina as regras de convivência. Quanto tempo cada um vai dedicar? É, se vão largar seus empregos, seus trabalhos atuais para se dedicar a um novo negócio? Quanto capital podem colocar? Qual que é o stop loss ali? quando que devem trazer sócios, quando devem trazer conhecimento, o mínimo, isso, isso deveria caber num, numa folha de papel. E segundo ponto, caso a empresa seja muito baseada numa tecnologia inovadora, o cuidado é registrar propriedade intelectual. Na fase pré-operacional, esses para mim são os dois pontos que são chave. A empresa começou a crescer, então ela está na sua fase de validação. Ela já tem um CRPJ, ela já tem o produto sendo testado pelos clientes, aqui sim um acordo formal entre os sócios, ele é fundamental. Minha recomendação aqui, você tem dois instrumentos. Você tem o, o, o acordo de cotistas ali, que precisa ser registrado na junta comercial, então, que é o estatuto social da empresa. Não necessariamente esse documento público, precisa ter todos os é, acordos entre os sócios registrados. Você pode ter, por exemplo, regras de saída, regras em caso de um dos sócios faltar, por exemplo, tem que ter coisa prevista, em caso um dos sócios, Venha a falecer. É um assunto chato de falar, mas é importante isso estar previsto. Isso pode estar num instrumento particular, ou seja, num acordo registrado em cartório pelos sócios, mas que não precisa estar na junta comercial. Tá? Mas nessa fase é importante já ter um acordo formal. Ponto 2: aqui, se a empresa já começa a ganhar o mínimo de velocidade em relação ao teste, que as atribuições entre os sócios estejam bem divididas. E ponto 3: aqui, ela idealmente tem uma conta corrente corporativa, quem faz o que, quem paga, qual é as alçadas de contratação de despesas, que isso já esteja combinado entre os sócios. A empresa continua indo bem, ela começou a ganhar tração. Aqui, o jogo começa a ficar bem diferente. Então, aqui, o, o acordo societário, idealmente, ele é revisto para prever a entrada de novos investidores, se é que isso ainda não aconteceu. Uh, a separação clara entre o papel de sócio executivo Precisa estar tá, tá garantida. É, normalmente, nessa etapa, a empresa já tem um times maiores e aqui as políticas básicas para gestão de pessoas, então, é, principalmente políticas para concessão de stock options, aumento de salário, etc. Você precisa ter um mínimo de regra combinada entre os sócios, se possível, combinada já com essas com essas pessoas. É, Imagina que ela ganha tração, as políticas comerciais estão tá claras e provavelmente nessa etapa a empresa ainda não conta com conselheiros mas ela sim tem mentores então esse acordo do qual a gente eu acabei de falar aqui sobre qual a expectativa em relação aos mentores precisa estar no jogo também e aí, finalmente quando a empresa é uma scale-up ou seja ela tá ela a ideia já se provou é, tem então, uma chance de dela tá indo para o berkeley é, ela está ganhando escala de fato então ela idealmente para continuar crescendo para atrair investimento ela precisa ter um orçamento ela precisa ter uma ideia de, para ela atender tantos clientes, quanto que ela vai gastar, quantas pessoas ela vai precisar, e de que tamanho de escritório ela vai precisar. Isso é uma discussão interessante em tempos de Covid. Né? Então, um, um orçamento, mesmo que referencial, vai ser muito importante. E todas as demais políticas têm que estar claras. Então, política de gestão de pessoas, se ela quiser conceder stock options, uh, isso tem que ter uma política clara. Uh, certamente aqui ela já tem um time bem mais robusto, então, o mínimo de políticas para avaliação de desempenho, promoção, aumento de salário, etc., etc., que são tá claras. As alçadas, porque normalmente nessa etapa, não está não, não mais aqui só naquela etapa do, de dois escritórios trabalhando no quintal de casa e pagando conta ali no, no celular, então, as políticas para contratação de fornecedores, sistemas, são tá, tá claras, segurança da informação. E, provavelmente, nessa etapa, ela também já tem um conselho, seja um conselho consultivo ou um conselho de administração. E aí, as regras de funcionamento do Conselho também precisam estar mais claras. Qual é a vantagem? A gente tem muita literatura hoje e muita gente disponível para falar sobre isso. Então, vocês acham informação. Para terminar, antes da gente entrar nas perguntas, eu tenho uma recomendação de leitura. O IBGC, além de ter feito uma pesquisa, de novo, o IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu acredito que todos vocês conheçam, ele tem um, ele tem um material gratuito disponível no site. Ele tem tanto uma pesquisa quanto uma espécie de um guia básico de governança para startups e scale-ups. É muito completo o material. Boa parte dos temas dos quais eu falei hoje, eu, inclusive, revisei lá. E eu recomendo fortemente que todos acessem e baixem, porque é um material que eu considero indispensável para se pensar na governança nas diferentes fases. Então, Fábio, acho que da minha parte expositiva é, é isso que eu queria dizer. E vamos esquentar agora para as perguntas show de bola Fernando eu não tenho outra palavra a não ser falar fantástico cara muito muito bom é, eu muito bom por dois motivos né eu eu tô é, buscando me qualificar nessa nessa covid para pro o mestrado né profissional em empreendedorismo na fé tô destrinchando esse esse documento ao qual você apresentou porque eu trato aí é de riscos né e, e como é, potencializar aí a, a, o sucesso simultaneamente a mitigação de risco uma abordagem um pouco inovadora aí vamos ver se eu se eu consigo articular bem então participantes é, no Startup SP acabei de postar no grupo aqui esse esse material que o que o Fernando apresentou e formidável porque é a sua experiência é a mais relevante em cima é, desse de, disso tudo né eu acho que é, é uma grande é, síntese do, do, do, do assunto, e eu queria começar aí, fazendo aí uma costura com o Marcelo Machado Leão, né, ele pergunta, é, ele gostaria de saber, né, por onde é, iniciar um acordo e acionista é, solicitado pelo investidor, e antes que você responda, Fernando, me permita, né, costurar, é, Marcelo, é, busque aí, é, a partir de semana que vem, as palestras, elas estarão é, particionadas, né, é, o, o nosso também convidado Daniel Castelo falou ontem é, sobre isso, eu gostaria, aí agora do Fernando é, colocando a opinião dele, né, é, entendendo que a palestra foi antes dessa solicitação do investidor, ou seja, é possível colocar a governança sem engessá-la né, e, e agregar esse valor logo de início. Né? Então, se eu entendi direito a pergunta dele, é por onde começar um acordo de sócios quando entram investidores, é isso? Quando entram investidores que não são os fundadores, é isso mesmo? exatamente é. então eu acho que assim o o que, que é o que, que são os principais pontos de um acordo de cotistas um acordo de cotistas bem feito ele pensa em cláusula de saída de sócios e cláusula de entrada de novos sócios porque ele trata de preço e de potenciais divergências né? então vamos começar por cláusulas de saída tá então no caso de um dos sócios optar por sair ou não conseguir acompanhar investimentos em novas rodadas Quais são as condições de saída? Então, no caso de um negócio que tem a propriedade intelectual, por exemplo, é, precisa ter um compete? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a que preço ele sai? Se é que tem preço. Então, essa é uma segunda questão. Ou seja, é, idealmente, se você tem ou não um valuation. É, terceiro ponto. É, tem uma conversa que ela é sempre ruim, que é quase uma conversa de seguro de vida, aqui. é caso um dos sócios venha a faltar, é uma companhia com sociedade hereditária ou não? Ou seja, um eventual herdeiro, ele assume participação na companhia ou não? Eu acho que esses são os três pontos principais em termos de cláusulas de saída. Cláusulas de entrada de novos sócios. A principal discussão é preço, ou seja, qual é o valuation da entrada dos novos sócios, e poderes políticos. Então, por exemplo, você está admitindo um grupo de investidores anjo, eu participei de uma situação em que eu fui investidor anjo, que a gente estava entrando num grupo de 15 pessoas, nenhum teria atribuição executiva. Só que você não tem governança com 15 pessoas, você não pode formar, por exemplo, um conselho com 15 representantes. Então a gente combinou com o fundador que a gente formaria uma única entidade jurídica para agrupar essas 15 pessoas. Um, e que uh, essa esse grupo seria representado por uma única pessoa que passaria a ter um assento e a gente formou então a partir da entrada desse grupo de investidores anjo um conselho que teria um evento mensal, fosse um call, uma reunião mensal com esse único representante. E esse representante seria responsável por se comunicar com os outros 15. Um, mas mais que o fundador poderia contar com o conhecimento desses 15 ele só precisa comunicar esse, esse coordenador do grupo que ele ia acionar um desses 15 aqui para trazer conhecimento, trazer networking e assim por diante. E aí, para quem está entrando, para o investidor, é importante saber também o seguinte, se a empresa for contar com outras rodadas de investimento e houver um valuation menor, se todo mundo é diluído na mesma proporção, ou seja, fundadores e novos investidores. Então, esse é um ponto-chave. Então, eu acabei misturando os assuntos aqui, mas, então, recapitulando. Cláusulas de saída. Chave, ou seja, quais são quais são as três ou quatro situações que podem prever cláusula de saída. Cláusula de entrada de novos sócios, que prevê preço, poder político. Acho que esses são, são os pontos-chave de um acordo aqui. Minha recomendação, sempre que possível, é tem um advogado. Então, advogado experiente em empresas startup. Não adianta trazer um advogado que faça o acordo societário da Vale, que ele vai te dar um catatal desse tamanho aqui, que, que ninguém vai ler e, e eu não recomendo. O ideal é que o acordo seja facilmente entendível por todos, mas que não seja simplório a ponto de não cobrir os, os pontos uh, uh, atuais. E se não for possível ter um advogado, tenta na sua rede, e certamente o Sebrae a própria Endeavor podem te conectar com, com outros empreendedores que podem compartilhar um modelo aqui de, de acordo societário. Certamente, bem lembrado, Fernando. Nós temos sim esse atendimento, é, participantes. É, os contatos eles estão é, logo abaixo aí do vídeo do YouTube na descrição. É, nós temos aí é, consultor, né, especializado em jurídico para startup, de fato, né, Grande Augusto, está nos escutando aí. É, por favor, né, tamo, é, nosso trabalho, né, apoiá-los nisso e aí um comentário, né, Fernando. É, eu fui, enfim, empreendedor 12 anos aí. É, e, e aquela aquela visão, né, de advogado é só quando dá problema, né? É, é ao contrário, né? Nós temos aí que buscar esse conhecimento, seja via Sebrae, seja via outros empreendedores, né? Nós também fazemos meetups aí, é, e, em formato né de meetups, para justamente apoiar isso, conectar né pessoas. É imprescindível esse tipo de, de conectividade. A gente falou ontem com a professora Bruna e outros, né? Então, por favor, startups aí do ecossistema, é, busquem esses apoios, busquem essas conectividades que a, a, coisa, a coisa sai, né? Eu queria colocar aqui, Fernando, se me permite, eu estou com o documento aberto, né? E, de novo, é, a sugestão para que todos é, o baixem. É, o documento, ele separa em quatro fases, né? De, de maturidade, é, via processos, né? Nós, do Sebrae, adotamos sete, mas porque temos aí uma via educacional, uma via, enfim, de experiência em relação a timing, né, é uma questão muito mais de, de, de programas do que outra coisa, mas é basicamente isso, nós estamos em fase de validação, tem, uhum. né, é, é só para situar os palestrantes, tem, tem alguma coisa materializada, é validação, não importa aí o, qual tipo tal, é, não vem ao caso agora, mas é, não tem ideação. É, tem materializado a validação. É, junto com essa, essa estrutura que está colocando, né, e trazer um pouco da, da sua fala, né? ah, o que você falou da, lá no começo, né, o seu advogado não recomendou 50-50, né? a minha sociedade de 12 anos foi assim, né, e de fato... 50-50 a sua sociedade? De a, fato... minha, a minha tem funcionado, é muito recente aí daqui, mas eu, eu tenho um amigo que sempre brinca que isso devia ser proibido por lei. <risos> Olha, eu, eu te falo, viu, é, eu senti tudo que você falou, um pouco mais, mas além só de solteiro, viu, porque se você tiver 40, 60, os problemas vão ser outros, mas eles continuarão a, a tê-los, né? Vai existir, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Ou é. se for 40 sócios também não é tão simples. É. Não é, o crowdfunding acho que é até pior, né? É. É, e, assim, é... Não tem, de novo, não tem segredo, a gente está construindo conhecimento junto aí ao longo desses últimos dois dias aí, fantástico, é, não tem receita de bolo, né, e por isso que essa experiência sua, Fernanda, é essencial para trazer insights, para trazer coisas novas, né, essa busca é que importa. É, o que me vem à cabeça, né, com, com, com o documento é, puxa, o contador vai lá e abre a, a sua empresa, formaliza a sua startup, né. É, entendendo, entendendo que não é tão assim padronizado, mas beleza, eu validei, tirei a primeira nota fiscal né, no demodei do Startup SP, pô, legal, parabéns. E aí, continua, continua, né, não, não para, não. É, o que mais dá para fazer? Quando eu abro a empresa, né, quando eu busco, quando eu costuro, né? Trazer aqui a fala do, do Alberto Couto, né, do Adir Ribeiro, desculpa. É, conflito não é confronto né é sempre conversando a transparência né a qual você é, mencionou aí logo no início fundamental é, não há nada absolutamente nada né depois dessa experiência minha empreendedora depois de todos falando que não seja possível construir é, relacionado aí à, à sociedade né eu mesmo passei a minha experiência é, ontem né para com a startup Medei né e a e, a, e o Elber estava ali, não tem receita de bolo, mas é, depois da pancada que eu tomei também, Fernando, é, em relação à empresa, a gente costuma é, mudar na, na, na porrada, né? É, tem que existir é, um tempo, né? Particione em semana, assim como o sprint, né? É, o recurso tempo é o, mais, é o mais escasso, né? Então particione um, uma parcela de tempo para estratégia, somente para estratégia, né? Desliga celular, porque você vai acumulando essas rusgas, né? Vamos chamar assim, elas, elas só vão aumentando, né? E aí o, o, o verbo brigar ele, ele substitui uh, o discutir, né? O que discutir não tem nada de ruim, né? É discutir ideias. Então é, é muito mais uma questão de organização, na né? minha forma de ver, assim como você expôs, você expôs, né? Não precisa ter a iminência do investidor, né? Esse processo a qual você colocou e muito bem colocado, né? sem engessá ou seja, é nos processos internos, né? é nessa composição é, muito mais é, empírica ali, a qual o empreendedor tem que executar, assim como a validação, né? Ah, eu, eu sei, eu, eu domino esse documento a qual você, você trouxe, né? Não importa que se você domine, se você não aplicar. Ah, porque eu conheço o mercado. Não porta que né que você conhece aplique né eu acho que a, eu queria trazer um pouco dessa costura é. do que nós, nós, e, nós... E normalmente quando a gente fala em governança você pensa naquele slide meu do da grande empresa né eu vou ter um conselho vou ter comitês e, e é não um negócio que assusta de fato mas eu, eu, eu, eu gosto de pensar a governança é uma forma mais simples são regras de convivência e quanto mais tempo você passa antes de, de de estabelecer a convivência combinando com a regra aqui menor a chance de você ter um desgaste depois né Naturalmente, os conflitos, como você bem colocou, eles vão surgir. É Sim. natural, eles têm que surgir. Mas se eles estão baseados num conjunto de princípios que foi bem, foram bem combinados antes, bem debatidos antes, em cima de objetivos comuns, eles vão ser superados ali. O problema é você acumulando, você acabou de descrever bem. né Quer dizer, Porque o que, que acontece? Você começa ali meio no improviso, putz, deixa eu combinar isso aqui depois, contrata a gente, bota a gente para dentro, putz, ó, vem cá, você ganhava 10, vem trabalhar comigo por 7, ó, depois eu te compenso aqui, você vai entrar no stock option, e aí o stock option não se materializa, ou a pessoa que é, abriu mão de um salário e de uma certa estabilidade para trabalhar por menos achava que o stock option valia X, ele vale X vezes 10%. Tem que combinar antes, porque não adianta, quer dizer é, é, o, o que não virou conflito agora vai virar conflito se não foi debatido antes. Então, isso Exato. não significa engessar a empresa, significa só prever situações que vão gerar desgaste e tentar minimizá-las logo no início, né, antes que elas surjam. Sim, certamente, Fernando. Toda a abordagem que você fez, ele também se conecta aí com o, o, o nosso convidado anterior, né, o Thiago Matsumoto, que trouxe é, como como desenvolver esse mindset de uma startup global, né? Ele que trabalha é, entre outras coisas com a internacionalização, né? Então é, é tudo começa na mente, né, na, na, na forma de enxergar lógico, nas informações prévias ali disponíveis para que essa visão de fato aconteça, né? Mas não tem não tem segredo, né? Não tem não tem é, regra, né? É conhecer e executar, né? Eu queria trazer uma primeira pergunta, Fernando, já né, no contexto que você colocou, bem é importantíssimo, né? Nós notamos aí é, é uma dificuldade, né, depois que se as startups graduam no Startup SP, é, recentemente, inclusive, olha só, é, no meio da pandemia, é, duas startups, né, a Siga Lei de São Carlos, obteve um investimento anjo, e a Startup WeCare, né? que esteve conosco hoje, também investimento anjo aí. É, então, é, é uma questão de preparo, né, e, e, e desse cap table, né, a pergunta se refere a cap table, como definir, né, como planejar, arquitetar, né? E, e se você poderia dar algumas dicas é, sobre essa diluição nesses, nesses casos de investimento, de, de, de vários rounds, né? É... Caso a caso, porque vocês têm experiência nisso, Fabio. Você sabe que a, a parte, o, o valuation mais difícil, ele é o primeiro, né? Porque, no final das contas, você está precificando prioritariamente ideias, né? Você está precificando a possibilidade de resolver um problema com uma determinada solução, mas quanto mais inovador o negócio, mais difícil é você saber quanto de penetração no mercado ele vai ter, quanto que é a receita potencial. É, eu não tenho uma fórmula pronta para isso, porque depende muito de quanto que, o, que, o, que os fundadores, de fato, vão precisar daquele capital. Eu quero dizer o seguinte... Quanto que eles poderiam ir adiante sem capital de terceiros? É, ou quanto que aquele capital que chega gera de valor junto? Ou seja, além de dinheiro, ele está trazendo conhecimento? Estamos é, falando de smart money ou sorry money? É, então, eu, eu acho que o primeiro, primeiro critério deveria ser esse aqui. E o segundo, é, eu, eu sempre bato nessa tecla. Assim, onde eu sempre vejo dar problema é, tá bom, eu acertei o primeiro valuation. Se eu estou falando de investimento anjo, é quase impossível que esse seja o último último captação que eu vou ter. O que significa que eu vou ter que ter uma regra de, de diluição lá na frente. É onde dá problema. Então, debate antes a regra. E aí não tem uma fórmula pronta, depende um pouco do que, que é a crença é, dos fundadores e de quanto que eles são disponíveis a, a serem diluídos. E a mesma regra para os investidores anjos. Eu, como investidor anjo, já tomei a decisão de pular fora no último minuto do negócio porque o fundador achava que, se a empresa tivesse um down round, ele não deveria ser diluído na mesma proporção dos investidores anjos. Estava entrando numa fase muito inicial. O risco de capital estava todo com os investidores anjos e não estava nada com ele. E eu, eu não aceitei. Agora, nesse caso, e por isso que eu digo, não tem uma regra pronta. Esse, esse empreendedor ele teve uma ideia brilhante, mas ele entrou com zero de capital, zero. Ele fez 100% com o capital dos investidores Anjo. Então, na minha leitura, ele deveria ter topado ser diluído junto com os demais, ele achava que não. Tem regra para isso? Não. De verdade, não tem. Eu não, eu não vejo um manual de boas práticas para isso aqui. Acho que depende muito uh, do quanto que o, o, os fundadores estão colocando de risco, quanto que a ideia é efetivamente inovadora, qual é o nível de contribuição que os, que os investidores Anjo têm. Seriam os três critérios que eu olharia aqui ao tomar decisão sobre sobre os critérios, sobre, sobre o, essas decisões. Sim, aproveitando esse esse gancho que você colocou, né, ou de fato não há regra, não há receita, né? É, cada investidor anjo é um e, e especialmente cada grupos, né, de investidor anjo é que a, a a questão que a gente trouxe também no bootcamp, né? O que eu, o que eu vejo, Rafael, é, de novo, né? A transparência aí que a, a, a gente conversou na primeira palestra, né? Caso você não tenha acompanhado, é, buscar isso no, no canal do Sebrae no YouTube, né? Transparência desde o início, é porque você vai, de uma maneira ou de outra, entregar um, um relatório, né, um, um, umas informações iniciais ali para o grupo, para o investidor anjo, e tem vai ter um gráfico de pizza, né? Esse gráfico de pizza é, tem que ser transparente. Ah, é, eu estou com receio do meu avô, né, não sei o que, me cobrar, pô, ele me emprestou dinheiro e tal. Coloca lá na pizza, né? em porcentagem, ó, eu devo 50 mil reais para o meu avô. Né? Seja claro com o investimento anjo. Ah, por quê? Porque ele não conversou e tal. Tudo que não é conversado vai dar problema, né? Então, é, seja transparente. E, e uma relação de estratégia, né? é, eu vejo que tem que se preparar para pelo menos dois rounds, né? Acho que. É, depender de uma bala de prata, né? Do tipo, olha, investimento anjo tem que tracionar, porque logo depois eu já vou entrar lá no CID, que vou entrar depois no Serie A. Cara, é, tem uma tabela, tem uma, né, uma, uma teoria, enfim, por trás, tem um mercado por trás de venture capital, né? Mas, é, de novo, né, as escadas não estão tão delineadas assim. Então, é, dois, dois rounds, né? Sendo que o primeiro é, pode ter um ajuste, né? ser sugerido um ajuste aí de um ano, então, o valuation agora ser revisitado daqui a um ano, isso é importante, não só para o grupo né? se sentir seguro, mas para você, enquanto founder, enquanto startup, também se ambientar nesse momento. Né? De novo, não é um empréstimo, né, e sim um financiamento, essa relação né, que você colocou, Fernando, smart money tem que ser buscado, né? não faz sentido uma startup... É, buscar somente é, dinheiro por dinheiro, né? Enfim, uma, uma sugestão também. Então, é, essa relação ela pode ser ali na, no ponto de contato, né? É igual um, um câmbio, né? Um câmbio automático ali. É, ele não conecta as engrenagens de uma hora para outra, né? Ele tem lá um dispositivo ao qual ele ele suaviza, né? Esse essa, essa tração das engrenagens é a mesma coisa, né? com a com a startup e com o investidor né essa relação ela pode ser aí combinada ao jogo né é, desse tempo de, de, de avaliação de reavaliação ter um desconto né então de novo não tem não tem... eu acho que uma outra coisa só para eu te complementar é, quando você senta na cadeira de investidor anjo acho que tem duas inseguranças importantes é, a primeira é o o que você vai fazer com o recurso você vai usar aquilo para dar atração é, no, no go-to-market, na captação de cliente, você vai usar aquilo para ter investimento em tecnologia, você vai usar porque os sócios, fundadores precisam viver e eles precisam retirar pro labor, ou seja, é para pagar salário dos fundadores, tanto faz, mas é importante que uh, você tenha o um mínimo de clareza sobre isso aqui e que depois siga. Né? Eu acompanhei um caso, nesse caso eu não, eu não investi, mas uh, o, o, o fundador de uma companhia captou um determinado valor, perto de um milhão de reais, e, e, e dois meses depois, ele foi passar dois meses uh, no em Austin. Uh, segundo ele, para buscar novas tecnologias e potencialmente novos sócios. Putz, isso gerou um desconforto no grupo de investidores, anjo gigantesco, porque uh, a expectativa deles é que ele tivesse, uh, com o perdão do meu francês aqui, com a bunda sentada, uh, garantindo a execução da empresa, né? garantindo que a empresa estivesse trazendo cliente, estivesse botando dinheiro para trabalhar e ele estava lá nos Estados Unidos estudando, fazendo cursos, quer dizer, ninguém tem certeza se ele usou recurso dos investidores para isso, mas aquilo gerou um desconforto e, e, e depois a relação entre eles passou a ser muito ruim. É, então eu acho que acho que é muito é, é muito importante ter clareza o que, que você vai fazer com o recurso aqui, quais são as regras para isso. Então, por exemplo, uh, não, tá bom, vamos usar parte do recurso para remunerar os fundadores aqui que precisam viver. Perfeito. Quanto, caso eles tenham que ter aumento de salário, tem que submeter ou não ao conselho? Não sei, é, existem regras aqui para evitar ruídos lá na frente. Acho que, acho que esse seria um bom combinado aqui. É, Deixa eu me fazer lembrar, Fernando, estou na risada aqui, Você não está entendendo nada, mas é, me fez lembrar de uma frase de um, de um investidor anjo conhecido aí no ecossistema, parceiro nosso, né? Que, enfim, num, num dos start Talks no Meetup colocou, pô, eu estava lá viajando também no, no, no avião ali, um, uma investida minha, um founder na classe, né, primeira classe, cara? porra, você tá, tá brincando? Você tá brincando comigo, né? É, é muito disso, né, cara? É a relação, é a transparência, confiança, né? Executabilidade, é, né, o, o a contabilidade, né? Que é, muitas vezes não tem tradução para o por português. Então, é, de novo, não tem segredo, é uma questão é, mesmo de, de, de visão, né? E aí essa, essa visão, de novo, né, é, muitas vezes a gente tem e, e é bem afinada né, com o contato com, com o ecossistema, né, com, com, com outros empreendedores, né? É, e não precisa ser, ah, vou buscar as startups que já é, certamente é, in, tiveram investimento tão de sucesso. Não, cara, é com qualquer um, né, como o Tiago Cunha, meu colega do SEBRAE, né, é, nacional, colocou ontem, né, meu, chega no ecossistema e sai conectando, sai perguntando, pô, o que, que você acha disso? Meu, é, de novo, nenhum conhecimento ele foi produzido sozinho, né, seja, é, não tem né, na academia, enfim, não, não é num processo acadêmico aí, sempre citando, sempre referenciando, a nossa vida, né, ninguém toma uma decisão sozinho, né? Você tem ali uma família, pô, o que, que você acha, esposa, o que, que você acha, marido, né? Ou meu filho, né? Ou Então, é esse, esse conjunto da obra é, é, que faz aí a vida dar certo, né? E, de novo, é, não tem é, acerto 100%, né? Tem aprendizado com, com erros, né? E, e coisa do tipo, né? Então, é, mais alguma pergunta aqui? Deixa eu dar uma lida. O Luiz Felipe, da startup Hakuna, Piracicaba. Piracicaba é um polo bastante desenvolvido né, em agronegócio. É, minha pergunta, se a startup for investida e, por acaso, fechar as portas, é, os empreendedores ficam com dívidas para o investidor? É, não, não tem resposta padrão para isso aqui, não. Em princípio, não. Os investidores são sócios na mesma medida em que o em que, o, que os fundadores... O que acontece tipicamente, o primeiro instrumento de investimento são debentures conversíveis. Esse é um modelo bastante comum. Então, você constitui um, um instrumento jurídico, ou seja, você não faz na pessoa física, né? Você, constru, você cria um instrumento e esse instrumento empresta dinheiro conversível a um determinado preço. Isso é para dar proteção jurídica para o investidor, né? para o investidor... É, então, normalmente, ao assumir o risco desse investimento, ele está dizendo o seguinte, eu estou eu tomando todo o risco de, de perder 100% do meu recurso. Então, é, se o contrato prevê é, essas condições aqui, não. Mas, volto a dizer, é importante... É, tem advogados hoje qualificados e que para startups trabalham com, com condições muito favoráveis, eu sempre recomendo se tem um dinheiro que eu acho que não é bom economizar na vida, é dentista e advogado é, Então eu, eu, eu olharia alguém aqui que, que deixa isso claro desde o início tá? É, mas em princípio o investidor não deveria pensar que virou credor no sentido de que é, o negócio deu errado é um investimento de risco exato e aí acho que eu queria resgatar o que você colocou lá atrás né é, a transparência novamente não tem acho que uma outra palavra que possa definir né a governança com uma sequência de outras palavras né mas a transparência porque é, sendo uma relação né entre um ou um grupo né vários investidores anjos é, não é uma, uma operação bancária uma, não é uma operação simplesmente contratual né, como você colocou um dos contratos, é, é, é, é você, é o investidor olhar para você ou para o seu time e fala, pô, os caras estão aí batalhando, seja né, no, no momento de, de pandemia ou não, e, e de novo, erros acontecem, inclusive em estratégias, né, sempre alinhado, sempre aí na questão do smart money, ou seja, um acompanhamento quando preciso, é, não, não, não vejo dificuldades, né? É, a questão é, da má fé, aí sim, aí o negócio, o negócio já. É, não é nem sociedade, nem investimento, é sociedade, é casamento, é amizade, né? É tudo se desfacela, né? Então, não, não, acho que nesse ponto aí, né, o próprio é, Luiz Felipe colocou, né, levando em conta que a startup não agir de má fé, né? Então, é, é, o, é o mínimo aceitável para ter uma relação é, deste, deste calibre, né? Com má fé, você não constrói. Eu acho uma coisa que é importante dizer que o Covid vai ser um divisor muito importante de águas para investimento anjo na minha leitura, porque a gente vinha de uma época em que dinheiro, um, um sujeito de private equity me falou que, que dinheiro tinha perdido valor, né? porque tinha tanto dinheiro disponível, uh, seja na, na, na forma de pessoa física que está disposta a buscar investimento anjo, seja na forma de venture capital, o mundo estava líquido demais. Esse dinheiro, em alguma medida, continua disponível mas as pessoas vão ser muito mais cuidadosas, muito mais cuidadosas para investir. Então, eu, eu, eu, nos últimos anos, eu vi gente investindo com pouco critério e com pouco cuidado, inclusive. Eu, eu acredito que esse cenário tende a mudar um pouco. Eu acho que os investidores serão mais rigorosos, tanto na, ao cobrar os, os fundadores, quanto nas condições societárias em que estão entrando. Então, acho que nós estamos num momento que, que o divisor é importante. Certamente. Fernando, o mesmo sentimento que eu tenho compartilhado aí com, com, com os nossos convidados aí, é, permanece contigo, né, baseado na minha visão, na, na colaboração aqui no YouTube, os gestores também é, mandando recados aqui no WhatsApp. É formidável, né? A gente poderia ficar aí é, horas e horas conversando é, e agregando né, conhecimento, mas aí o tempo o nosso. É, finalizou e eu gostaria mais uma vez de, de agradecer por esse, te, esse seu tempo né é escasso aí para todo mundo nos últimos nos últimos tempos o pessoal trabalhando aí é, horas e horas a fio por dia né e a, essa agregação que você é, proporcionou né não só para as startups do, do ciclo mas para todo o ecossistema aí, do fundo do coração é Super obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Confesso que é, que é um pouco diferente fazer sem olhar para o rosto das pessoas, né? Quando a gente faz isso aqui numa sala, você, você, você olha, você tem a chance de conversar, que é um pouco diferente. É, então, obrigado aí por me acompanhar, Fábio, e para quem está tá junto, caso queiram conversar, enfim, é, vocês me acham facilmente pelo LinkedIn, acho que talvez seja o canal mais fácil aqui para me procurar. Mas, de novo, obrigado, estou mais do que à disposição aqui. Um tremendo prazer dividir contigo aqui, Fábio. Maravilha, Fernando, e bastante saúde para você, para a sua família, que logo a gente vai tomar um café aí presencial, né? Exatamente, <risos> para todos nós. Maravilha, obrigado, boa, boa sexta e bom final de semana. Bom final de semana, um abraço, parabéns pela iniciativa. Obrigado, obrigado. Bom, pessoal, dando uma sequência aí na, no, na programação, é, nós tivemos um, um imprevisto né, com, com o convidado é, Caio, né, grande Caio do Oxigênio, é, e, e a gente vai fazer uma adaptação para é, cobrir aí esse, esses 60 minutos, com, continuando né, com, com bastante valor agregado. Né? Antes de, de falar o que nós vamos fazer, eu queria comunicar que a palestra do Caio ela foi gravada, né? é, no, no momento logo depois do almoço, ele já disponibilizou e nós vamos é, subir no YouTube e disponibilizar assim como é, todas as outras né para que vocês é, assistam infelizmente com a é, sem essa interação né online mas ele disponibilizou aí no final da palestra é, os contatos né dele e, e, e, e ele permitindo aí vocês interagirem especialmente aí com o tema é, de inovação é, aberta né desse fantástico programa, da Porto Seguro, que é a oxigênio aceleradora, novamente aí nossa parceira aí de, de anos, né? É, ela essa parceria ela remonta aí a, a, ao início da escola negócio Sebrae São Paulo, que fica aí na Alameda Nótima, no Campus Elísio, nós somos vizinhos aí de, de prédio, então aí assim, há mais de de cinco anos essa parceria remonta e enfim vai estar disponível a palestra dele aí na no YouTube. Então eu queria é, convidar a essa sala aqui já. Vocês vão ter que, vocês vão ter que desviar.